Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito louco que parece que o assim, meu canal previa que isso ia acontecer. Mentira, não previa, mas é que é muito engraçado quando as empresas dos jogos que você mais joga e mais grava se unem e viram uma só. Que eu falei agora, parece que elas Deram um merge, né? Elas, tipo Elas se juntaram, mas na verdade A EA, que é a empresa do The Sims Do The Sims 3, do The Sims Mobile Do The Sims... Todos os The Sims Do, do mundo, do FIFA Ela comprou a Gloo que é a empresa do Covert, do Diner Dash, do Kim Kardashian, não sei o quê. Eu só conheço o Covert do Design Home, caso você também conheça o Design Home. Ela comprou, gente. Então, assim, as duas empresas que mais vão atrás de dinheiro, elas se uniram. Ai, ai. Hoje eu tô aqui pra comentar sobre essa união das duas, eu li bastante sobre, eu li a carta oficial da EA sobre isso e a Glue foi comprada por 2.1 bilhões de dólares, pois é gente, bilhões, então assim, a Glue Mobile era uma empresa bem grande de jogos mobile, então o foco dela era só joguinho para celular, isso mesmo. E a EA é uma empresa muito antiga, a Glu também era antiga, e a EA existe há muitos anos atrás, assim, antes, né, de celulares. Tem muita coisa que a EA tem, a EA é uma empresa realmente enorme, a Glu tinha 800 funcionários, a EA eu nem sei quantos tem. E a EA, ela começou agora, assim, com essa coisa de jogos mobile, que é o The Sims Free Play. começou a chocou o The Sims Free Play. e daí a gente tem o The Sims Mobile, a gente tem... Não consigo lembrar de mais nenhum, deve ter algum da FIFA. Mas a Yei tem vários jogos mobile, só que ela não é, assim, muito focada em jogos mobile, né? O foco dela mesmo, o, o ponto forte dela são os The Sims e os jogos de computador. Então, ela quis investir nesse lado mobile. Por quê, gente? Porque os jogos mobile, atualmente, é o mercado de jogos que dá mais dinheiro. É o maior, mais lucrativo mercado de jogos atualmente. Então, a Yei sabe que talvez coisas de computador fique mais pra quem tem computador, óbvio, né, isso é óbvio, mas pra quem é tipo igual eu, igual pessoas que compram um computador justamente, assim, pra jogar, no meu caso não é só pra jogar, mas vocês entenderam, até porque eu sempre gostei de jogos de computador e eu passei por momentos que eu não conseguia jogar um certo jogo porque o meu computador não aguentava, então tem muita gente que compra o PC Gamer, né, o famoso PC Gamer pra jogar, e essas pessoas, né, pelo... Até pelo fato do, do preço do computador Estão se tornando assim, um grupo menor Então a EA quer investir com razão no mercado mobile Então ela como uma grande empresa, ela foi atrás da maior Eu acho que era uma das maiores empresas de jogos mobile que foi a Goo. Agora, quais são os possíveis desdobramentos, principalmente para o Covid, que não é o maior da Go Mobile, pelo que eu soube, é um dos maiores, mas quando eu li algumas matérias, ninguém nem citava o Kovetch, em contrapartida algumas citavam um o o Design Home. Então, eu fiquei um pouco sim, confusa a respeito da posição do Covet, mas em relação ao tamanho, mas a gente sabe que ele é grande, a gente sabe que tem milhões de jogadores no mundo inteiro, então, vamos falar dos desdobramentos do COVID com essa, essa nova compra, né? Essa nova aquisição da EA. Primeiro que, vamos falar de como funcionam os jogos mobile da EA atualmente. Vocês conhecem aqui o The Sims Mobile que eu gravo. Eu joguei, assim, mais de 30 vídeos com ele normal, sem nenhum tipo de hack, sem nenhum tipo de dinheiro infinito. Joguei ele cru, do jeito que ele veio ao mundo, sem comprar nada. E vocês viram... Como era difícil, os meus vídeos tinham 4, 5 minutos, porque eu não tinha o que fazer, por não ter recursos suficientes pra jogar o jogo de uma forma rápida e completa. Ou até evoluir, normal, tipo... Quero casar com alguém, cara, você vai ter que jogar por tipo, uns três dias Pra você casar com alguém pela primeira vez, ou ter um filho Foi bem difícil gravar o The Sims Mobile por muito tempo Eu pensei em desistir do The Sims Mobile E muita gente ficava falando pra eu colocar o dinheiro infinito E eu, sendo uma desenvolvedora de jogos, eu era meio contra isso Porém, gente, tava impossível de gravar vocês, Se vocês quiserem ver com seus próprios olhos, podem voltar dar uma olhada, eu vou deixar a playlist aqui Pra vocês darem uma olhada, vocês assistem, sei lá, o primeiro vídeo, caso você não curta muito Daí você assiste, tipo, um vídeo ali no meio e daí assiste o primeiro vídeo, Dinheiro Infinito, que você vai ver a diferença. Então, assim, o que isso significa? Que os jogos de um celular da EA são extremamente caros. Caros dentro do jogo, porque o jogo é grátis. Mas, pra você evoluir, pra você ter tudo que você quer, pra você completar missões, você precisa gastar Dinheiro. Se você não baixar o hack, a gente já vai chegar aí. Ou seja, essas comprinhas que tem dentro do jogo, por exemplo, no COVID, comprar um acessório de cabelo, ou no The no comprar um pacote, comprar o um cupcake pra você fazer as coisas mais rápidas, são chamadas de microtransações. As microtransações da EA, elas bombam, elas acontecem demais, tem microtransação pra caramba, mais do que no COVID, e elas são forçadas. Ou seja, você precisa comprar a p aquela coisa que a gente já comentou sobre o... Covetizinho. Isso me deixa preocupada porque o COVID já tá caro. Agora, com uma empresa que é assim, a, né? Adora fazer microtransação o tempo todo, tudo que você tem precisa de microtransação. Gente, do The Sims 3, que é um jogo de PC, foi o The Sims 4. Vocês não têm noção da diferença de preço e de coisas? Tipo, eu entendo o preço aumentar, mas quando eu pagava 70 reais uma expansão do The Sims 3. Vinha. Todo tipo de bicho, vinha hamster, gato, cachorro, cavalo, cobra, tartaruga, passarinho. E no The Sims 4, se você quer hamster, você tem que comprar um pacote. Se você quer cachorro e gato, você tem que comprar outro. Se você quer outro bicho, não tem, porque eles não fizeram. Então, acho que vocês pegaram aí a essência da EA, que é assim, dinheiro. E não ouvi os jogadores, assim como a nossa queridíssima Clu. Clu? <risos> 29. Ou seja, se o COVID já tá caro agora, a única coisa que ele tá forçando, que parou até de forçar, que é bem passivo, é o passe COVID Collection. Imagina o que vai acontecer agora. Eu também não sei o que vai acontecer. A gente tem algumas opções, né? Por exemplo, o jogo continuar igual ou a EA enfiar um monte de microtransação dentro do nosso adquirido jogo COVID Fashion e deixar ele assim. Mais difícil do que ele já tá pra quem começa agora. Porém, gente, não sei se vocês são da época, se vocês lembram do cash. Vou deixar um vídeo aqui sobre o cash quando ele ainda existia no Covid. O que, que era o cash? Era o dinheiro. dinheiro. Cash é dinheiro. Mas você podia fazer esse dinheiro. Eu nunca fiz de tonga, infelizmente. Mas você podia fazer esse dinheiro, você podia comprar de outras pessoas. Óbvio que isso era tudo assim, pirataria. Era clandestino. Não sei se a se é pirataria é a palavra certa. Mas era... Fora do jogo, tipo, você fazia uma conta nova e mandava dinheiro pra sua conta principal E fazia isso diversas vezes, até conseguir, sei lá, 100 mil Eu gosto de economizar, então eu não fazia o cash Mas aí o COVID veio ano passado e deu um fim nisso No exato dia que eu ia gravar fazendo cash pela primeira vez Mas ele veio e deu um fim nisso, acabou o cash no COVID Acabou essa, esse hack no COVID, a gente pode chamar de hack, só pra todo mundo entender, que eu acho que tem gente que não joga COVID que tá vendo isso também, ou não era da época. Em contrapartida, a EA, ela deixa tudo passado. É muito fácil de você baixar o desse seis o The Sims 4, de graça, sem pagar um real. É muito fácil de você colocar dinheiro infinito no The Sims Mobile, se você tem um Android, lembrando, né? É muito fácil de você baixar um The Sims Play infinito, então a EA não dificulta pirataria, podemos dizer dessa forma. Ela não corta essas coisas da pirataria e de hack, de dinheiro infinito, tanto no computador, que é mais difícil de fechar, quanto no celular que é tipo bem mais fácil de você cancelar alguém de usar dinheiro infinito. Ou seja, a gente tem uma chance aí de talvez abrir mais portas para a pirataria do COVID. A gente conseguir jogar com bastante dinheiro de novo. Não sei. É uma chance, já que a EA ela deixa passar muita coisa dessa, porque não deixaria passar nos outros jogos. Agora, vamos falar sobre o que pode acontecer com o COVID. Como é uma empresa muito grande, a EA, talvez o COVID tenha chance de ser esquecido de no churrasco e ficar do jeito que ele tá. Ele pode ser focado, se ele for focado, virar o jogo principal, o jogo que vai ser investido, a gente tem muitos pontos bons e muitos pontos ruins também. Pontos bons seria... Aí tem várias parcerias legais com o Mosquino, com a Mac. Pode voltar muita coisa pro jogo. Pode entrar peça do Mosquino, pode entrar peça. Maquiagem nova, enfim. Pode dar muita coisa boa se a EA focar no Covet. E a gente pode ter várias peças legais no jogo. Porém a gente não vai conseguir comprar elas, né? Porque dinheiro falta. E se eles focarem, eles vão... Eu acredito, do fundo do meu coração, que eles vão arrumar todos os bugs e todas as coisas feias que tem no jogo. Pra focar ele, pra falar, olha só, yay, COVID Fashion, uhul. Eu acho que eles vão arrumar isso se eles forem focar no jogo. Tipo, o chapéu e o cabelo, zoado. O suporte, com certeza, vai ser mais ágil. Porque é uma empresa bem maior, né? Também, óbvio, sempre lembrando que tem a chance do Covid continuar igual. Continuar com a Crowdstar, que é a subempresa da Gloo. E não mudar nada. E continuar fazendo as pessoas na equipe continuar essa porcaria. Mas pode ser também que a EA assuma essas partes e tenha um suporte mil vezes melhor. Até porque a EA é uma empresa enorme, né, gente? Eles contratam suporte, sei lá, de qualquer lugar. As pessoas vão resolver o seu problema. Tomara. Mas... Sempre lembrando, gente, que a EA é uma empresa que vai muito atrás de dinheiro. Ela virou muito mercenária depois de um tempo. Ela ignora muitos pedidos de jogadores, assim como o Covet. Mas, querendo ou não, o Covet vai subir... Vai ser mostrado como o um jogo da EA. Talvez até propagandas dele apareçam no The Sims Mobile. Então muita gente que assiste meu canal que joga The Sims Mobile. Muita gente que joga The Sims Free Play, The Sims Mobile. Vai se unir, o COVID vai aumentar. E se ele aumentar e tiver mais pessoas. A gente tem uma maior chance de pedir pelas coisas que eles ignoram, né. A gente tem mais chance de falar. Cara, que coisa feia. Você bota um chapéu, o cabelo fica cortado. Isso é feio, isso é horrível. A gente tem chance de melhorar o jogo. Porque vai aumentar jogadores. Agora se o COVID não aumentar jogador. Não fizer nenhuma diferença. E EA provavelmente vai deixar ele de lado mesmo Com a equipezinha Mas a gente não sabe o que vai acontecer Não sabe se a Crowdstar, que é a subempresa, né Ela foi comprada junto, óbvio Mas a gente não sabe se eles vão ser demitidos Vai mudar a equipe inteira A gente não sabe se eles vão continuar lá E só vão receber subsídio da EA A gente não sabe Esse foi um vídeo cheio de achismos, na verdade Com base no que a gente conhece das duas empresas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Não esquece de deixar o seu comentário sobre o que você achou Dessa união que você achou de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, o que você achou das coisas que eu falei, será que você tem uma hipótese diferente? Comenta aí embaixo. Tchau!